Olá, companheiras e companheiros, eu sou a Guida Calisto, sou servidora pública municipal em Campinas, sou advogada e também sou militante do PT. Coordeno essas rodas de conversa aqui, né? Hoje é a nossa roda, é Altas Rodas com Guida. É, todo sábado a gente faz um bate-papo nesse mesmo horário, às 21 horas, sobre algum tema. E hoje o tema é sobre saúde mental nesse período de isolamento social. É, nós colocamos no, no cardzinho aí, a chamada é como é estar nessa nova realidade. E a convidada para debater esse tema conosco hoje é a psicóloga Daniela Andrade. Boa noite, Daniela. Boa noite, Guida. Boa noite a todos. É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, viu, de poder falar com você, de poder dar um recado aí para todo mundo. Ah, legal, seja bem-vinda na nossa Obrigada. Altas Rodas. Bom, antes de eu passar a palavra aqui para a Daniela, para a gente debater o tema de hoje, né? É, quero passar alguns recadinhos iniciais, como eu sempre faço. Primeiro, é que à medida que você foi entrando na nossa live aí, peço que você curta, curta a página, dê um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, tá bom? É, essa live está sendo transmitida tanto pela fanpage do, do CCV, que é Guida Calisto 20, ou também pelo blog, é blogdaguida.net.br. Eu vou repetir, blogdaguida.net.br, tá? Então, se você é inscrito no Facebook e quiser acompanhar pelo Facebook, fique à vontade, se não, você também pode acompanhar pelo blog, ou então também compartilhar... Para, para alguém essa live, também pelo blog, tá? Pega o link do, do blog lá e compartilha. É, deixa eu ver mais o okay. quê. Peço que, enfim, que, que dê o um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, né? Com, como eu já falei. E vou passar, então, a palavra para a Daniela. Daniela, é, boa noite, como eu já te cumprimentei. É, a ideia de chamar você para fazer esse bate-papo conosco é porque a gente está num período assim bem complicado né de isolamento a vida social não está dando para ouvir não será que é o som deixa eu ver é, será que é, é o seu som não está me ouvindo não espera um pouquinho só deixa deixa eu ver se eu tiro aqui se eu consigo se melhora para você. Se não, você sai e volta, tá, Daniela? Quer... Deixa eu ver. Você me ouve agora? Não? <risos> Daniela, então é melhor. Eu acho que é melhor você sair e retornar, tá bom? Você sai e retorna que a gente continua aqui, tá? Pessoal, eu tô aqui falando aqui sozinha porque a Daniela, a nossa, a nossa convidada de hoje, ela teve um probleminha no som, então eu pedi para ela sair e entrar novamente para ver se o som dela volta, tá? Vamos só esperar um pouquinho aí que ela já está retornando. O tema de hoje é sobre é, saúde mental, né? A gente tem falado muito sobre... Como é estar nessa nova realidade? Qual é essa nova realidade que a gente tem, tem colocado aqui? É esse período que a gente está convivendo de isolamento social, né? Nós, desde o início, a gente tem percebido, assim, desde um tempo já, em período já de isolamento, a gente tem percebido que, como é ruim, né, nos manter isoladas, né, isolados, e o quanto isso pode afetar ou não é, a nossa saúde mental mas também tem, tem um monte de outras coisas que estão envolvidas também né, nesse, nesse período principalmente histórico que a gente vive, né? o, onde se uma doença, né, a luta por uma doença virou muito mais que uma simples luta né, assim, de, de, de sobrevivência, de saúde, de, re, de resguardo da vida. Tem se tornado muito mais, tem, tem, se, tem muito, muitos outros debates em torno desse tema. Daniela, você conseguiu? tá me ouvindo agora? Agora, agora eu estou ouvindo, tá é, normal. É, sempre acontece isso, de vez em quando. Às vezes eu sumo também, porque eu não estou ouvindo ninguém, aí eu sumo e volto. Bom, mas enfim, já eu, eu já passei aqui, Daniela, os recadinhos iniciais, tá? Se você já quiser iniciar, eu falei tá. que a live é sobre saúde mental nesse, nesse período aí de, de isolamento social, que a gente entendeu que é um, um debate importante, muita gente, inclusive, tem solicitado essa temática, tá bom? Aí a gente quer ouvir você agora. Hum. Tá bom. Vamos lá. É, primeiro, acho que é um momento que todo mundo tem falado, momento de transição, né? Mas eu vejo mesmo como um momento de ruptura, aonde o que nós não... A realidade, como que era normal, não existe mais. Então, fora todas essas questões individuais e coletivas de contaminação, de, de não sair, né? quero deixar bem claro desde o princípio que eu sou totalmente a favor da quarentena, do isolamento social, eu acho que é imprescindível, acho que devemos parar de... de alimentar o nosso egoísmo e olhar o todo, a favor do todo, a gente precisa é, ter uma visão mais de compaixão e saber que esse momento de, de ruptura, ele traz novas indagações e traz a necessidade de novas formas de viver. O que era normal, considerado normal, hoje em dia, a gente vai ter que rever. Né? O normal mudou, a concepção do normal mudou. Eu até brinco que algumas, alguns distúrbios, que eram considerados distúrbios mentais, hoje estão justificados, né? como o toque, a fobia social, eles estão justificados porque hoje todo mundo está com, tá com esses sintomas. Né? Nós temos que passar o gel, lavar as mãos todos os dias. E o grande desafio é como a gente manter um mínimo de equilíbrio e sanidade dentro desse contexto. O que, o que nós podemos fazer para manter isso e para manter os laços sociais, né, para manter a nossa, a nossa integridade social e a nossa, a nossa relação com o mundo, a gente vai ter que construir, formas novas. Não tem, não tem respostas, porque a gente está nesse momento. Então, não existem respostas prontas, né? existem coisas que podem ajudar. Primeiro assim, a rotina, ela nos define... A rotina nos define, é, a partir do momento que você tem uma previsibilidade do seu dia, você consegue é, manter uma organização interna. Essa previsibilidade, ela é uma forma que a gente encontrou de sobreviver. Porque se você for ver realmente, o nosso dia é cheio de imprevistos e a nossa vida também. Só que essa, nossa, essa ideia de previsibilidade, mínimo de previsibilidade, nos mantém sãos. E a gente perdeu isso. Porque a gente não está com previsibilidade de, de amanhã, daqui a pouco. Nós somos a, a todo tempo inundados por novas notícias, por novas catástrofes. né? E isso nos tira é, a segurança. Era uma falsa noção de segurança? Também é porque ninguém está 100% seguro, apesar de nós construirmos cada vez mais condomínios e coisas fechadas, né, para nos tentar manter a ilusão dessa segurança, mas ela já, é uma, ela já não existia, mas agora ela está deflagrada. Né? E o inimigo ele é invisível. O inimigo sendo invisível, e ele está nas relações, você não sabe aonde você for, você pode, você pode se contaminar, você pode morrer. Essa proximidade com a morte o tempo todo tem causado um desconcerto, um desconcerto interno e nas relações. Porque, veja, antes você tinha o. Você saía, realizava as suas atividades fora de casa, e você voltava para a sua casa num momento de descanso. Agora tudo acontece dentro da sua casa. Então você casa, você tem uh, os fazeres domésticos, tudo num ambiente só você perdeu a, a oportunidade de encontrar o outro e encontrar o outro faz com que você utilize é, algumas, algumas partes da sua personalidade que você analisa dentro de casa e de repente tudo isso acabou nos foi tirado. Hoje a gente sai, se necessário, e encontra pessoas de máscara com olhares extremamente assustados. Então, olhar essa realidade já, já, já gera uma angústia. Uma angústia que é inerente ao ser humano, mas ela aumenta muito a angústia. Então muitas pessoas estão tendo ataque de pânico, é, transtornos, sintomas de transtorno de ansiedade generalizada por conta da situação. Mas veja, são pessoas que já têm uma probabilidade maior pelo tipo de personalidade. Então é não é uma coisa que é só desse momento. Eu acredito que foi que está aumentando, né? Mas já não estava tudo bem. Eu vejo que a crise, essa crise, ela, ela colocou assim: é como um machucado em carne viva ali, de todas as, as coisas que já não estavam indo bem. Nós já não estávamos bem. Os remédios, os antidepressivos, os, anti, os ansiolíticos, eles já estavam no topo dos mais vendidos, já não estavam bem. Então, como uma panela de pressão, eu acredito que foi, juntando uma hora, explodiu. Explodiu e nós estamos no meio dessa explosão. Contando, vamos ter que contar agora, com a nossa capacidade de reconstrução. E para reconstruir, eu acho que a gente tem que estar muito no momento presente. Não negar o que está acontecendo, né? que é um mecanismo de defesa, frente a uma situação traumática... Eu, como estudiosa do estresse pós-traumático complexo, é, uma, das primeiras, uma das primeiras formas de lidar com uma catástrofe é a negação. Não, isso não está acontecendo. Não é um ser. mecanismo infantil. Né? Uhum. Isso não está acontecendo. Só que isso, nesse momento, é extremamente perigoso. Não dá para negar. Não dá para ficar como uma criança berrenta quando vai no mercado e não ganha o doce. Fala, eu quero minha vida de volta. E bateu o pé no chão, achando que sua vida vai voltar ao normal. Não vai voltar aquele normal que você conheceu. Então, você... Nós temos capacidade de elaborar isso. Eu acredito que se, e se você é, necessita de auxílio, busque, faz terapia, conversa com alguém, vai em alguém que você confie. Mas é, viver na ilusão Ficar na ilusão de que você vai resgatar aquilo não dá. Mas aquilo também não estava bom. Veja, você voltou para a sua casa e as pessoas estão convivendo em família e estão vendo que as relações estão desgastadas ou estão ruins e não dá para ficar dentro de casa, mas que vida você está levando ao ponto de, da sua casa, que é o seu lar, não ter relações significativas com você, as pessoas não terem é, comprometimento, né? as pessoas não se suportarem mais. É claro que quando você está dentro de casa toda hora encontrando com o outro, você fica um pouco sem espaço. né? Mas as, as situações já não estavam boas. Então a gente pode olhar para isso também como esse momento de reconstrução, não negar, falar, gente, está tudo bem, vamos lá, é um momento. É um momento de autoconhecimento? É. Mas também é um momento de profunda angústia, onde todos os nossos parâmetros de normalidade caíram por terra. É o momento em que a Terra se abre. E a Terra se abriu debaixo dos nossos pés. Só que tá, ok. O que nós vamos fazer com isso a partir de agora? E aí que tá a nossa força de reconstrução. Não adianta negar, não adianta colocar o óculos colorido, achando que o, tá tudo... Ah, é o momento que eu vou ficar em casa, que deveria estar tá tudo bem. Não, gente, tem um monte de gente morrendo. Né? Você tem que se cuidar, cuidar do outro, cuidar do individual, cuidar do coletivo ou parar de olhar só para si, olhar para os lados, e ao mesmo tempo ficar dentro de casa preso. Algumas pessoas têm mais facilidade de ficar dentro de casa, algumas pessoas têm uma personalidade que não, não necessita de muito contato social, mas ficar dentro de casa porque se quer, é diferente de ficar dentro de casa porque se precisa. Tem um psicólogo americano chamado Maslow, e ele fala das pirâmides da hierarquia das necessidades, né? Na base, ele faz uma pirâmide, e na base dessa pirâmide estão as necessidades básicas né, do ser humano, como alimentação, sono, etc. Nós estamos numa luta nesse momento, é, eu digo nós no geral, porque a grande maioria da população, onde a luta vai ser por essas necessidades básicas serem atendidas. Né, pra, a partir daí poder subir nessa pirâmide até o, o topo, que é onde você, que a pessoa pode entrar em contato com as aspirações dela como ser humano, como ser humano no mundo, indagações. Mas nós estamos ali, ó, na luta pela vida. Então está difícil, é angustiante. É angustiante olhar para a possibilidade de adoecer, da morte o tempo todo. Mas é também o olhar de que a morte, o que dá sentido à vida, é a morte. A partir de nós sabemos que vamos morrer, nós podemos fazer da nossa vida uma vida significativa. Então é hora de se perguntar, aonde a sua vida não está significativa? Aonde precisa ser, precisa haver, precisam haver mudanças? Como podemos começar de novo? No novo. Não de novo. Né? Querendo trazer o passado para cá. Não dá mais, acabou. Pode ser melhor? Pode. Pode ser melhor. Mas eu acredito que para ser melhor, a gente tem que parar, não negar o que está acontecendo, pegar o, o seu piloto do nosso avião, da nossa vida, olhar para esse deserto em que estamos, respirarmos, e construímos novas rotas e novas formas de convivência. Há tanto vem se falando de convivência, de, de economia, de, de uma rede econômica, de relações em teia, então está na hora de fazer isso. Está na hora de sair da, da, da palavra, né, somente, está na hora de ir para ação. Claro, né, na quarentena, volto a dizer, isolado, mas dá para a gente articular então não é mais o... não dá mais para ficar lamentando o que está acontecendo só. A gente tem que pegar isso como uma forma de ok, está acontecendo, não vou negar, é isso, é isso que eu tenho, a realidade é essa, estou presente, estou vendo, mas a partir daí o que vou fazer? Então eu acho que, que é uma forma de, de pegar uma força pessoal de volta, sabe? Frente a essa situação. É claro que pode ter momentos que você pode ter catarsis, ficar muito mal, e, e é natural que fique assim, fique, mas volte e continue. Obrigada, Daniela. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você tá sem som de novo oh, para mim. Tô... Ai. tá. É... Fabi. Tem questões? Aí eu já passo a questão e ela já... Aí eu saio para ver se melhora o som para ela. Tá. Tem como você responder essa questão aí? Vou, vou, vou sair de novo. Ela vai sair, tá. <risos> Pessoal, a, a Daniela vai sair porque a gente está com uma dificuldadezinha aí no som, no retorno do som para ela. Tá? Então ela está saindo, mas já já ela volta. Aí a gente vai vendo aqui quem está acompanhando na página. Agradecer aí a participação das pessoas. O Marcos, a Fabiana, a Louise, a Jô Oliveira. Boa noite. Obrigada por vocês estarem acompanhando aí. Deixa eu ver mais quem já está aqui. A Adriana Neves também já está por aqui. Hum. É, Dani, você está me ouvindo? Tá? Pô, agora eu estou. Eu queria fazer uma pergunta antes de colocar a questão aqui, que é a própria... Que apareceu aqui a questão, acho que foi da Luísa, antes de colocar, a gente tem percebido, é, quando você fala sobre a questão da negação, né? Por uhum. exemplo, a gente tem percebido que, por mais que tenha tido muitos apelos, né, sobre essa questão é, da importância do isolamento social, você percebe em pontos é, de periferias, em pontos onde tem uma concentração, né, vamos supor, eu vou dar um exemplo prático hoje eu passei lá pelo Campo Grande, que é uma região aqui, né, de Sim. Campinas, periférica e tal, é, e assim, eu vi uma concentração de pessoas ali na praça principal ali da, daquela região, mas muito grande, você não tem noção, das, assim, da, da concentração de pessoas, e as pessoas não estavam, né, nem sequer de máscara, assim, o número de pessoas né, com, a, com os equipamentos necessários, assim, era muito mínimo mesmo, e enfim isso passa por algum ponto de querer negar essa realidade né é, Me parece que parece que está muito distante desse pessoal que de fato a gente está numa numa situação como você disse é, que a gente nunca viveu e, e não vai e não vamos, e assim, vai ser muito difícil a gente retomar aquilo que a gente tinha antes né pelo menos para mim eu tô sentindo muito eu perce... né? e muitas pessoas uhum. estão próximas a mim, eu tenho sentido que está que tá nessa linha, mudou completamente a sua rotina, enfim. Mas a gente percebe que um setor ainda parece que não, e isso nos preocupa. Por que que nos preocupa? Porque essa, essa, essa doença não é só uma questão, como você disse, individual, né? Eu poderia falar, uhum. eu quero, eu quero uhum. me contaminar, eu morro, pronto, acabou. Não, mas não é isso. Não, não depende mais, não é uma questão individual subjetiva minha. É, é, uma, é uma doença, uma patologia que está totalmente ligada com a, a convivência coletiva, né? Então, assim, a gente tem bastante questões. Eu vou, somada a essa, eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma aqui para a gente adiantar um pouquinho só, tá? É, ah. Temos que... Ah, da Luísa, vamos lá. Luísa Azevedo falou o seguinte... Angústia é só o que eu sinto quando paro e estou sem fazer nada no fim do dia. Tá. Se você quiser comentar essas duas questões, tá. Eu vou comentar a sua primeiro. Eu acho que existe tem um mecanismo da negação, né, que é um mecanismo de defesa do ser humano frente a muita dor ou algo que ele não consegue elaborar. Então, o que, que a pessoa faz? Quanto maior é o sofrimento, maior é o desespero que a pessoa tem frente àquela situação. Que ela acha que ela não consegue lidar, ela usa esse mecanismo para negar aquilo. Então, não, não, não tem doença nenhuma. Não, não vou ficar doente. Não está acontecendo nada, vou levar minha vida normalmente. Então, esse é o um mecanismo. Mas eu acho que nas regiões periféricas, eu acho que há outras questões. É, eu acho que há uma, uma, uma questão da, de muitas pessoas precisarem. E eu digo muitas mesmo precisarem, para realizar algo, de um grande, uma grande autoridade que lhes diga o que fazer. Né? De um grande, que é uma figura do grande pai, que lhe diga fiquem em casa, não fiquem em casa. Né? Por quê? Porque nós não temos uma educação de base que fomenta o, o pensamento crítico ou um, uma informação. Muitas pessoas não têm acesso a informação real. Elas estão... É, lidando com informações que elas recebem dos outros ou vêm na novela, né? Só isso. Então, assim, para olhar o que realmente está acontecendo, eu não, nem sei se essas pessoas têm uma capacidade de olhar essa realidade, ver a seriedade que isso tem. Porque é, o que acontece quando a gente não desenvolve muito esse pensamento crítico com uma educação de base e uma educação continuada desde então é uma questão de você se colocar como protagonista da sua história. E assumir uma autorresponsabilidade. Em vez de esperar que o grande outro lhe dê algo. Né? então eu acho que tem essa questão nessas regiões periféricas também o mecanismo de, de negação acontece lá e acontece nas regiões mais ricas né? eu acho que é um mecanismo do ser humano mesmo é, frente ao estresse ao pós-traumático porque muitas pessoas vão sofrer, estão sofrendo né? esse é um mecanismo, o outro mecanismo é ficar meio adormecido sabe, algumas pessoas chegam, chegam a sentir fisicamente esse adormecimento do corpo né? Aquela coisa de falar assim, não, não sei, não sei, não sei, não sinto nada. Né? Então, são alguns mecanismos que a gente usa, usou quando criança, quando criança foi um mecanismo é, que, que possibilitou o desenvolvimento, mas quando você é adulto, você tem que deixar esse mecanismo para trás. Né? Só que muitas pessoas não deixam. Uhum. A questão da angústia. Né? A angústia é porque ela, ela colocou quando estou em casa, né, no fim do dia. É consenso entre todos os psicólogos, entre tudo que eu, que eu estou lendo sobre saúde mental, da necessidade de a gente colocar uma rotina no nosso dia. Mas uma rotina que é uma nova rotina. Quando você até falou sobre isso, você falou assim, retomar minha vida não vai dar para retomar aquela vida. Né? Então, é reconstruir outra vida. Frente a uma nova realidade. Nós temos capacidade, porque o ser humano, se ele não tivesse uma grande capacidade de adaptação, ele não ia estar na Terra. Né? Então, nós temos grande capacidade de adaptação, a gente tem que aproveitar isso. Então, a rotina ela ajuda muito a aliviar a angústia. Agora, zerar a angústia não dá, porque seria anormal uma pessoa numa situação como essa não estar angustiada. O que você pode fazer é estabelecer uma rotina, né, minimamente, que dê para você realizar minimamente as suas coisas, e também não ficar se inundando toda hora de notícias é, trágicas. É saber o que está acontecendo, ok, mas cuidar de você, cuidar dos que estão próximos, porque não dá, gente, não dá para nesse momento abandonar o barco. Afinal de contas, você não quer ser aquele que abandonou o barco, né? Então tem que salvar, você tem que chegar até a praia. Eu, aquele joguinho, tinha um joguinho antigamente de computador que ele ia pulando de fase em fase. Nós, nós temos que pular de fase em fase. para chegar no fim do, do jogo com vida. Tá certo. É, Fabi, temos mais questões aí? Ah, tá. A Fabiana Gonçalves fala o seguinte, Daniela, como manter a, a afetividade com o distanciamento social, mais uma, vamos ver, a Adriana Neves fala o seguinte, na verdade aqui em Campinas o comércio está fechado, porém as pessoas estão na rua normalmente, pessoas fazendo corrida, crianças brincando nas praças, infelizmente o Brasil está com uma das maiores taxas de contágio, o brasileiro não está fazendo isolamento, Adriana Neves fala isso, dá para colocar mais uma? Wanda Conte, boa noite, Wanda. Wanda falou o seguinte: o que dá lento é acreditar que somos capazes de reconstruir, de fazer o um novo, dá medo desse novo. Acho. Ah, tá, mais uma. O Daniel Pires, boa noite, Daniela. Fala o seguinte: oi, Daniela, boa noite. Como tem sido a atuação do da, né? Profissional da psicologia em épocas de pandemia. Quais os limites e se existe alguma possível vantagem na adoção da plataforma virtual na análise? É, é, é, isso é uma coisa mais direcionada né, na atuação né, dos, uhum, dos profissionais. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu deixo para a próxima rodada, tá? Pode responder, tá. Né, Daniel. Bom, eu vou pegar de trás para frente, essa última eu vou responder, Daniel. É. é Aprende muito do perfil do profissional, tá? Eu acredito muito no encontro pessoal, eu acredito que é, você sente o clima, olhos nos olhos, a pessoa na sua frente, então eu acredito muito nisso, mas nesse momento, o que a gente tem é o virtual. A gente tem essas plataformas e a gente vai usar o melhor que a gente tem. Então, a atuação, nesse ponto, nós Estamos, eu estou pelo menos atendendo online. E as outras questões fora fora o que está acontecendo, as outras questões das pessoas continuam, né? Então, O áudio saiu. Voltou? Voltou o áudio? Você tá me ouvindo? Oi, Oi Daniela, estamos te ouvindo sim. Pode continuar. Tá. Uh, sobre a questão da, da afetividade, eu, já, eu achei até interessante, porque eu entrei no, no Facebook, <risos> entrei no Facebook e vi que eles colocaram uma nova reação, que é um... É, eu vi também. Segurando um coraçãozinho, um abraço. É, é. Então, novamente, eu vou entrar nessa capacidade incrível da ação do ser humano. Né? Gente, nada vai substituir o abraço. Nada vai substituir. né? Mas a gente pode, nós temos a comunicação, palavras, diálogo, isso que a gente está fazendo aqui. É o diálogo né, aonde você pode ser ouvido aonde você possa ser visto nem que seja através de uma tela mas onde você possa ser ouvido ser visto, onde você pode dividir o seu dia a dia, onde principalmente você pode dividir as suas dificuldades os seus momentos de angústia então, é que bom que a gente tem essas coisas nesse momento que bom que a gente tem tudo isso é, nós somos privilegiados tem uma grande parcela da população que não tem eu gosto sempre de lembrar disso e essa forma de manter efetividade é acompanha. Você tem uma pessoa que você tem carinho, manda um oi pra ela todo dia, pergunta se ela tá bem, pergunta como ela tá sentindo, acolhe, sabe? E não julgar os sentimentos, fala assim, ah, mas eu tô triste, tô mal hoje. Não, não fica assim, tá tudo bem, gente, escuta, não tá tudo bem, né? Vamos escutar, acolher, ouvir, quem sabe a gente aprende a ouvir mais. É... Né? Yeah. Temos mais questões? Deixa eu ver. Ah, tá. A Nádia Marques, boa noite, Nádia. É um prazer ter você aqui. É, o que dá mais angústia é a total incerteza de como será o futuro. Falando sobre essa questão do futuro, e quando eu entrei, você estava falando do abraço, né? Olha, eu assim, na minha cabeça, Daniela, na minha cabeça, sim, eu acho que assim que chegar a vacina, eu vou poder voltar a abraçar todo mundo, porque assim, eu estou sofrendo, uhum. eu não consigo, por exemplo, a minha filha chega, eu, eu não estou com ela, né, é, eu estou com a minha irmã, isolada com a minha irmã, e aí ela chega, eu olho para ela e não poder abraçar a minha filha, gente, assim, eu não, eu... aí eu falo assim, eu, a, a minha esperança é que quando chegar essa vacina, eu vou voltar né, a poder abraçá-la, e abraçar as outras pessoas também, porque isso isso eu acho que faz muito parte da gente né da nossa cultura faz muito parte e aí isso daí para mim é, é uma perda assim e nossa muito que me afeta muito né uma outra questão que eu queria colocar para você é sobre é, eu não sei se, se é no campo no, no teu campo de atuação profissional é como que tem sido o enfrentamento se você tem visto muito a questão das famílias, por exemplo, muito é sobre as mulheres que sofrem violência, sabe? Sim. Porque a gente não tem. É, o que a gente tem são pesquisas que falam que ampliou, que aumentou, né? Que ampliou, aumentou o número de violência doméstica, né? E, e, e, e mulheres em situação de, de violência. Se isso também tem impactado, né? Se tem aumentado de fato? E se isso tem também essa ligação específica com o isolamento social? A gente, a gente sabe que o agressor, né? está lá na casa, a gente sabe, mas assim, se é uma questão mesmo puramente desse perfil machista, dessa, dessa sociedade machista, patriarcal, em que a gente vive, ou se tem também é uma relação mais próxima também com essa questão do isolamento. eu a minha, a minha tendência é acreditar que é o machismo mesmo, mas enfim, gostaria de ouvir um pouco mais de você. Tá. Uh, a primeira questão foi a questão de, de prever o futuro, né, da... Da, não dá para saber como vai ser, foi alguma coisa assim. Foi da total incerteza de como será o futuro, da Nádia. Bom, é, a gente já tem total incerteza de como será o futuro no nosso dia a dia, a gente não, a gente quer ter, né, e a ansiedade é isso, a gente fica com excesso de futuro, fica querendo viver um futuro e esquece de viver o presente, então a gente já tem, é claro que nesse cenário o futuro não será o mesmo e isso pode aumentar, a angústia aumenta, mas a gente tem que acreditar, viver dia a dia, você sabe que tem alguns, os, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, até quem puder ler, é uma dica, entra no site e lê, eles têm os lemas. E um dos lemas é viver o hoje, é, primeiro as coisas primeiras, que são coisas que nos trazem para a realidade, coisas que nos trazem para o pé no chão. Então, primeiro as coisas primeiras, o que você vai fazer hoje, porque o futuro ele é construído dia a dia. Então, se você agora entrar numa depressão profunda, você não vai construir o seu futuro. O futuro, o futuro ele é construído desses momentos de agora, agora com você e agora e agora, sempre. Porque se a gente ficar só com com essa, essa, esse desespero de controlar o futuro, não vai dar isso. E essa crise também deflagra, deflagra isso de uma forma muito, muito forte. Não, ter, não temos certeza de nada mais. Né? A única coisa que a gente pode ter certeza é o que, que é? Na nossa capacidade de reconstrução. Isso dá um alento, sim. Agora, a questão da violência doméstica. Eu tenho especialização nessa área, é, eu já trabalhei bastante com mulheres é, vítimas dessa situação, não gosto muito da palavra vítima, mas nesse caso é, tem uma, uma concepção de vítima também, mas essas mulheres, elas estão presas dentro de casa com um agressor. Né? Então elas já estão num ciclo de abuso há um certo tempo e o agressor ele sente muito prazer no, no isolar a, a, a mulher, mas não é só com a mulher, tá? homens também sofrem com mulheres abusivas, é, a grande maioria é mulheres, mas os homens também podem estar nessa situação então são mulheres que precisam de muito apoio isso tem aumentado sim porque é uma forma como está todo mundo em quarentena todo mundo escondido é uma forma de manter continuar escondida a situação né e a dependência dessas mulheres muitas vezes a dependência financeira é grande do, do, do homem e elas ficam nessa situação por dependência, agora com uma situação econômica desfavorável, elas vão continuar, né? pode piorar essa situação, mas eu sempre acredito que há uma força né? na mulher, na rede, busca uma rede de apoio, entra num grupo, fala, busca apoio, não se cale, não se cale, é, não guarde, não esconda, não é vergonha, é, busque apoio de mulheres que estão passando, tem vários grupos e psicólogos que estão atendendo, inclusive gratuitamente. É, o negócio nesse momento é ter apoio, porque realmente fica, para uma mulher sair dessa situação agora, é mais complicado, mas eu não acho também que ela tem que continuar, né, numa situação onde ela... Pode, inclusive, ter sérios problemas psicológicos, assim, é de um, é de um grau tão, tão forte que ela pode não conseguir viver na realidade depois. Ela fica com a autoestima num, num nível que é, nenhum ser humano merece, sabe? Então, eu acho que lidar com o estresse pós-traumático complexo dessa situação e da situação de viver uma relação abusiva, tá acontecendo muito, muito, muito. Temos mais questões aí? Sai, caiu de novo meu meu Ai, som. Vou sair e voltar. <risos> tá, tá bom. Bom, enquanto a Daniela sai e volta, deixa eu já ir agradecendo o pessoal aqui, aproveitar. Ela deu uma saidinha rápida, pessoal, por conta do som, mas a gente já está retornando aqui o sinal dela. Quero agradecer aqui a presença da Marta Oliveira... Da Jopop, da Alina Caramba, da Crença do Rômulo, da Juliana Santos, Wanda Conte, Adriana Neves. Tá, vamos, vamos voltar aqui é, uhum. na, na questão. Eu estava agradecendo, mas eu volto para as questões aqui, depois eu termino. É, Luiz Azevedo fala o seguinte: eu tenho muitos amigos que estão com a sensibilidade aflorada, muito chorosos, não querendo falar sobre o assunto as estatísticas para entender até, ou seja, acho que eles não querem nem tocar, né, nos, nos números, Mas ou seja, eles é, negam, né, assim, enfim, não querem tocar no assunto, né, é, eu já estou num perfil de mais hostilidade, impaciente com muitas coisas, querendo discutir e entender cada notícia sobre o assunto. A quantidade de mortos me angustia, o que piora é, o nosso emocional? A ignorância ou o conhecimento do problema? Olha, isso é uma, uma pergunta, ela fez um rodeio para fazer uma pergunta assim, então, é. né, a minha filha fala isso, mãe, né, eu queria ser uma pessoa alienada, que nunca não, não, eu queria, mãe, porque eu acho que eu seria mais feliz, ela fala isso direto, acho que é isso, né, o que que é um é dos É a tal da bênção da ignorância, né? É, é, isso. é, isso. Se eu não souber, tá tudo bem, mas tá tudo tá, bem, gente, não tá. Não tá. Então, é, a gente está vivendo luto, e quando a gente vive um luto de uma realidade, gente, é um luto muito forte, a gente vai ter que, nós como psicólogos, as pessoas da saúde mental vão ter que rever vários conceitos e estudar esse assunto de uma outra forma, né, também. Novas formas de entender isso. O luto, a primeira, a primeira parte do luto, depois tem a raiva, que ela tava falando da hostilidade. Pode ser que ela tenha, esteja vivendo essa raiva, porque... É, cada pessoa vive esse momento, vai viver esse momento de uma forma, de acordo com a personalidade dela, de acordo com as vivências que ela já teve, e de acordo com que essa, com que esse momento acorda dentro delas. Eu, é um novelo de lã, como se a gente tivesse um novelo de lã, e esse momento puxa um fio. Então, puxa um fio do quê? Para algumas pessoas vai puxar um fio do abandono, para outras pessoas vai puxar um fio de desespero. Né? É, então, assim, nós vivemos uma uma, um, socialmente, uma coisa em comum, mas cada um vai viver isso de uma forma diferente, particular. Então, a pessoa não querer ver as estatísticas não quer dizer que ela esteja negando. Ela pode saber que a realidade está horrível. Negar é você pegar e sair na rua sem máscara. ponto. Ah. Ou fazer uma festa no fim de semana. Ou ir no, ao shopping né, é, eu nem, nem sei se é, se é negação mais, eu acho que eu chego a outro nível, é, mas suicídio. você, é. mas, <risos> suicídio, suicídio, hum. suicídio e, e matar os outros, e também matar é, as outras é. pessoas que estão próximas, é. né, é. É, mas assim, não querer ver os dados significa, que, às vezes a pessoa acha melhor não acompanhar dia a dia, porque assim ela consegue levar a vida dela, de uma forma mais saudável e tudo bem, se esse é o arranjo que ela conseguiu e ela está se cuidando, e, ela, e com isso ela consegue manter um nível de energia maior, de uma relação com a vida melhor, tudo bem. Agora, uma outra pessoa que quer ficar vendo os dados e se informando, e faz disso né algo que, ok, estou sabendo, mas isso não a deixa em desespero, ela consegue lidar melhor com essa situação, tudo bem também. Então, olha que interessante, esse momento traz até essa possibilidade de respeito pela particularidade de cada um. Cada pessoa tem uma forma de reagir né, a uma catástrofe, a dor. Então a gente tem que entender particularmente isso, também é uma forma de nos aproximarmos. Como você está? Como você sente? Como você vê esse momento? Bom, é, Dani, tem bastante questões ainda, então eu vou tentar, vou tentar dois blocos, tá? Pra, me parece que tá. são dez questões que me avisaram. Eu vou, faz, vou ler cinco e depois cinco para a gente poder terminar, senão vai longe o papo tá aqui. E eu, tá eu vou te alugar muito tempo. Vamos lá, Imagina. então. Fabi, vamos lá nas questões? A ah, Sônia Fardim fala o seguinte, é, como inserir essa dimensão emocional coletiva na educação, na saúde pública e nos direitos trabalhistas? Essa é uma questão. É, a Nádia, de novo, fala o seguinte, como a população está flexibilizando o isolamento, quem ou está cumprindo está se sentindo ridicularizado? Tem sentido isso? Tá, tá mais uma. O Paulo fala o seguinte: Seria esse momento uma oportunidade para viver o novo, um novo amor? Ah, <risos> bom, quem sabe, né? Milagres, quem sabe, dizem que milagres acontecem. Qualquer coisa é é, acontece, né? viu? <risos> tô com saudade de te abraçar, Guida. Ah, eu também, Lou. Tô morrendo de saudade de você. <risos> O Adriano Bueno, oi, Adriano. O Adriano fala o seguinte: como dialogar com as crianças pequenas sobre o que está acontecendo? Hum, vou começar de pé. para frente. Então tá, vamos, vamos lá. Bom, gente, é, os adultos em casa. Primeiro você tem que saber quem são os adultos em casa, né? Os adultos em casa têm que estar no controle da situação no possível, né? Mantendo a sanidade, mantendo um nível saudável de convivência consigo mesmo e com os outros. A criança, ela vai perceber muito o mundo através de adulto. Eu não acho interessante colocar uma criança para ver um jornal, por exemplo, e cenas fortes, não acho. Acho que a criança ela tem uma capacidade, uma flexibilidade é, maior para as mudanças do que nós. A criança, eu falo que a gente tem que ficar molinho, molinho igual criança, sabe? Para a gente poder se adaptar às coisas. E a criança, ela tem essa adaptação muito grande. Então, o que, que a gente pode fazer? Não sobrecarregar a criança, e eu acho uma ilusão colocar o um ensino... É online como era antes, da mesma forma que era antes, também não, não acho interessante, acho que tem que ser, tem que existir, mas tem que ser de uma outra forma, temos que discutir no, novas coisas, acontecer, e eu acho que assim, brincar com a criança, com a capacidade de simbolização que a criança tem do momento. Então dá para a criança desenhar isso, vira para o seu filho e fala assim, você está angustiado, você está é, preocupado, desenhe a sua preocupação. Como é a sua preocupação? Vamos lá, fala para é a criança, me diga como é a sua preocupação. E aí, desmontando esse grande monstro. Mas você, antes, para você fazer isso, porque a criança, não adianta mentir para a criança. Você tem que desmontar esse monstro dentro de você. Então, assim, ok, está acontecendo uma coisa importante, mas nós estamos bem e eu estou aqui. Então, você tem que ter segurança como pai e mãe para dizer estou aqui com mão firme, eu sou o adulto da casa, né, e não deixar a criança em desespero, porque Essa... não dá. Verdade. É, as outras questões, a primeira questão, a Nádia, eu acho... A Nádia, a Nádia falou sobre ah, ridicularizado, não. lembra? Bom, é, é lamentável isso, né, e aí eu acho que tá na, no momento da gente exercer limites, e saber até que ponto a gente precisa do olhar dessas pessoas. Então, a gente não precisa né, ser reconhecido por, pelas pessoas se a gente está fazendo uma atitude que a gente considera, que é coerente com o que a gente considera verdadeiro e ok. Né? A gente não precisa flexibilizar isso para atender olhares alheios porque em certo momento todo mundo vai falar Ai, é ridículo, é exagerado, e entrar nisso não vai ter uma, não vai não vai ter uma discussão que vai gerar frutos. Né? Você sabe, a realidade está aí, quem está negando é a pessoa, ou são as pessoas. É exagero, é, as, e as pessoas vão achar várias formas de dizer, porque no fim tem um, um contexto econômico que elas querem preservar e um, um contexto de. de regalias que elas não querem deixar de ter, é, as pessoas precisam aprender a esperar, né, a retardar a gratificação. Porque a gente tem o quê? Gratificação imediata. Você vai ao shopping, você compra uma roupa, né? porque você está triste, ou porque você quer também, uma gratificação, você vai lá e compra na hora. Agora você vai ter que adiar a gratificação. Você vai ter que adiar o abraço, você vai ter que adiar algumas coisas. E muitas pessoas não, não aprenderam a adiar gratificação. Né? Então, nós também vamos falar do outro, vamos olhar para o outro e falar assim, ah, tá, que ridículo, que exagero, não está saindo de casa, está perdendo, né, numa, numa, numa vida onde tudo que era bom era sempre o próximo, sempre tudo corrido, que você não podia ficar, e, ao mesmo tempo, uma fala de esteja presente, é, medite, se acalme. Então, já não estava fazendo sentido, concorda? Então, Verdade. assim, às vezes tentar conversar com essas pessoas, eu não sei convencê-las, eu não sei até que ponto é um gasto de energia desnecessário. Confie em você, você está vendo, confie nos seus olhos, nos seus sentidos, você está vendo a realidade. Bacana. Tem a questão que uma pessoa colocou, que eu gostaria de falar do, do, é, do emocional na educação, né? Como inserir isso? isso. É, e, esse momento também traz isso, né? Como nós somos analfabetos emocionalmente? Por que você estudar, ser PHD, estudar, fazer um monte de coisa? Vai te dar um, um arcabouço de conhecimento que você vai usar para a vida, você vai. Olha, você vai usar na sua profissão, você vai usar até para entender o mundo, ok, mas na hora que você for conversar de pertinho, você vai usar o emocional. Você vai, vai usar a sua capacidade de conexão, você vai usar a sua capacidade de falar de emoções, né, de viver emoções, de saber o que você está sentindo, e quando você sabe, você dá nome para o que você está sentindo, você já consegue elaborar melhor aquilo então nós somos analfabetos porque isso não é colocado nas escolas a educação emocional não existe eu falo que a gente tem que aprender de novo como era no pelo menos na época que eu estudei já faz um tempo na época que eu estudei no primário que você põe as carinhas né triste feliz hoje tem as carinhas da internet mas antigamente é. era de papel Triste, o que tri, tristeza, o que é felicidade? A gente vai ter, a gente tem que aprender. Esse é o momento, porque na hora que você volta, que você fica sozinho, ou mesmo quando você convive com outras pessoas, você vai ter que aprender o que que é olhar, e falar assim, nossa, isso é tristeza, isso é desespero, isso é alegria, isso é amor, isso é carinho. Então, isso tinha que ser ensinado essas vivências. O problema é que as escolas são conteudistas, é. quer dizer corre, corre, corre, é, com 18 anos você já tem que estar tá na faculdade, você já tem que estar tá iniciando um, uma carreira, você já tem que ser um vencedor, porque, você tá vendo como já tava ruim? Volta, Verdade. para, o essencial é menos, é legal você estudar, é legal você ter uma profissão, mas e você como ser humano, como você tá? Muito bom, temos mais questões? O Paulo. Ah, acho que essa pergunta é fila. Acho que uma oportunidade. Amor, né? é, a gente adora, amor. Eu vou, eu vou, eu, eu vou colocar meu telefone aqui. Quem Só da fila. Olha, eu acho que é uma oportunidade para a gente se abrir em vários sentidos, sabe? Porque uhum. apesar do movimento do movimento social ser um movimento de contração, a gente está indo para dentro para dentro de casa, para dentro da gente, na hora que a gente for para dentro da gente, a gente pode entender o que a gente sente, entender o que a gente quer, entender o que a gente pode construir, e a partir disso, fazer um movimento de expansão em direção à vida, em direção aos outros, em direção ao amor, em direção a, a essas pessoas. Acho que a Guida caiu. É, acho que a Guida Congelou acho que ela ficou muito emocionada com a pergunta, né? <risos> Coração tututututu é, Ela vida. ficou muito emocionada <risos> tal, então, enfim. Tem mais aqui uma, uma questão aqui da, da Lou. Gente, eu chorei, eu tô com cara de choro, né? Eu dei uma chorada, Daniela, na hora que, que, que você falou de... É, de saudade das pessoas assim eu tô com, com muita saudade de muita gente mas é isso a gente precisa reinventar em, nesse período né as formas isso, de atividade Fabi chora tá com vontade é. de chorar chora Sim. chora porque tá doendo né uhum. e quando dói a gente tem que chorar se esse é o é. seu jeito de de pôr para fora chora é. Voltei, é. gente, gente deu problema ah! na minha internet aqui em casa, vocês acreditam? É nada, é que você ficou emocionada com a agora pergunta Agora ficou sem som. Do, pra mim, tá sem som. vou ter que voltar. Peraí, agora tá. sou eu. O Guido, eu tava falando enquanto a, a Daniela volta, eu sim. tava falando pra ela que eu, eu chorei aqui no meio da, da live. Ju, na sim. hora que ela tava falando de saudade, assim, das pessoas, eu tô morrendo de saudade, né, das pessoas. Tá aí difícil. ela falou, não, a gente tem que chorar mesmo. Tá. Mas, então, é. a, gente, a gente não pode se sentir ruim por, por ser chorona, né, Fabi? Não, não, não. não, não, não. Pro Pro agora continuem, aí, então. Tá, tá bom, obrigada, Fabi, por socorrer a gente. <risos> bom, vamos lá, então. Ó, é, acho que é, é a última rodada de, de questões. Tá. Uma, é, a a Luísa fala o seguinte, ó, meu maior medo não é o futuro, porque temos a oportunidade de construir e o processo longo né é, é um processo é longo. longo é minha angústia não é não é não saber é, quando isso vai acabar quando eu vou abraçar alguém de novo não sei é isso né aquilo que a gente estava falando da agora né Qual que é a é. próxima Vanda a Vanda falou o seguinte ótimo debate muito clara explanação parabéns Obrigada Vanda ah, muito obrigada ah, a Flávia ah, fala o bom. seguinte, ó, o Carlos e a Flávia fala assim, está muito legal. Valeu, Flávia, é, obrigada legal, por ter acompanhado legal. também. A Regina Casici fala o seguinte, querida Regina, obrigada, viu, Regina? Ó, Como fica o luto para aquelas famílias que não estão sequer podendo se despedir, nossa, de seus entes com tantas mortes? Nossa, a Regina, eu estava eu tava me esquecendo disso, Realmente, essa é uma questão assim, que tem me preocupado muito isso, né? Aquela questão do, do sepultamento, do velório, que você é impedido de despedir, ou então a gente tem visto aí matérias, reportagens que, que aconteceram em outros países, até mesmo aqui, é, que a pessoa não tem sequer a, a oportunidade de fazer né, aquele, aquele encerramento ali, aquela despedida, você, enfim, e, e como estão inclusive colocando, né, os corpos ali, nossa, é, realmente é uma pergunta muito, muito importante, que não seria completo essa live se, se não tivesse essa pergunta. Obrigada Sim. mais uma vez, re pode falar. Daniela. Obrigada, Regina. É, uh, o luto, ele tem processos, né, ele, você precisa elaborar o luto, através de fases, são cinco fases, né? Então, primeiro você tem uma fase da negação, você depois vai para a fase da raiva, você depois vai para a fase da barganha, onde você quer trocar, falar, ah, não, mas se eu combinar com Deus, assim, quem sabe, isso não, não podia acontecer de outra forma, não podia não ter acontecido, né? E até a gente chegar numa fase, que é a fase da aceitação. Para isso, é muito importante um ritual, né? Os rituais, eles colocam a gente... É, em contato com uma realidade também que foi, com alguém que foi, e não está mais presente. E essas pessoas vão ser privadas de dizer adeus. E eu acho que mais grave ainda é essas pessoas vão ser privadas de acompanhar até o doente no hospital. Eu estava vendo isso hoje, né? As pessoas ficam totalmente isoladas não UTI, angústia de quem está isolado, né? Então, a elaboração do luto dessas pessoas vai ser uma, uma elaboração que vai ser muito delicada. Para ser sincera, eu não sei é, como, quanto, quanto essas, o quanto essas pessoas vão demorar para elaborar essa dor. É uma dor tão profunda, e na hora que você não tem a possibilidade de, de se despedir de um ente querido, é, que você não, não tem a possibilidade de olhá-lo, né? muitas vezes até as pessoas que sofrem acidentes e são enterradas com o caixão fechado, os familiares, eles experimentam essa, essa coisa de parecer que a pessoa não morreu, sabe? Parece que a pessoa não morreu, parece que a pessoa vai chegar. É aquelas são aquelas pessoas que deixam o quarto da pessoa que morreu intacto. É aquelas pessoas que guardam tudo da pessoa que foi embora, que guardam peças de roupa, que guardam tudo e ficam vivendo, esperando aquela pessoa como se ela fosse voltar. Eu acho que a gente vai ter que lidar com esse processo. Isso vai acontecer muito, porque e é um processo que está acontecendo dentro da família, junto com, com o, da, o da sociedade. Então, é, acolher muito essas pessoas e a gente vai ter que buscar novas formas de ajudar a essas pessoas elaborarem isso de uma forma para que elas possam continuar vivendo, apesar disso, né? É, eu não sei ainda como vai ser, mas eu acredito que, que vai, ser, vai ser uma situação muito delicada e muito nova, porque vão ser muitas pessoas, talvez grupos de apoio dessas pessoas, eu pensei muito isso hoje, sabe? É, grupos de apoio quando a vacina acontecer, né, e pudermos nos abraçar de volta grupos de apoio para pessoas que tiveram os familiares que foram embora, porque são pessoas que viveram essas experiências e vão poder ajudar umas às outras através da experiência vivida e e dessa dessa elaboração de uma dor em comum. Eu acredito que esse vai ser vai ser um caminho muito bom da gente fazer para esse acolhimento. Mas é muito triste. É muito triste. É verdade. Bom, eu acho, é só, acho que só, a gente só tem mais dois comentários, aí eu vou ler esses ah. comentários, aí eu já te retorno você pode é, comentar os comentários e fazer também as, as suas considerações finais, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos lá, Fabi. Ah, tá. É, não acredito em nenhuma promessa de quarentena... Mas eu estou colecionando os prints do WhatsApp aqui. Eu também. Eu Estão também te prometendo muita coisa, depois você cobra, vai lá cobrar. Eu, vou, é, eu também, eu, eu falei que eu vou cobrar tudo. Ai, a Jaqueline é uma querida também, viu? Eu falo que as pessoas, quando choram e quando demonstram as suas dores, ficam muito lindas. Ah, é verdade. Bom, é, Daniela, a Matilde, a Matilde também é uma querida também, resiliência, pode ajudar na compreensão sobre a realidade da pandemia? É, tá. Parabéns uhum. pela conversa, Daniela. Obrigada. Está uhum. ótimo esse debate fundamental. Vamos lá, vai lá, Dani. Bom, essa é uma palavra que eu não podia sair, que é a resiliência, né? uma palavra que foi muito em moda, estava na boca de todo mundo, falar é fácil, agora vamos exercitar. A resiliência, ela é uma palavra que vem da física, né? Que é a propriedade do material, dele sofrer uma pressão e voltar ao original. E eu também tenho pensado muito sobre a resiliência, porque a gente pode voltar ao original, né? No novo, mas eu não sei, Dinal, do mesmo jeitinho que estava antes. É, é isso que, que essa, essa questão que eu coloco, né? A resiliência é essa capacidade, ok, mas eu não sei se a gente vai voltar igual. A gente vai, a, acho que a gente pode pensar assim, ok. ser resiliente, voltar ao mesmo, a um formato muito, pode ser muito bom, pode ser muito novo, mas é novo. É novo, ele não é o mesmo formato de antes, em nada. Dentro de nós, nem fora de nós. Eu acho que quanto mais nós somos flexíveis, mais resilientes somos. Então, a pessoa endurecida que fala, eu quero minha vida de volta, e bate o pé, e chora, e briga, que quer a vida de volta, e está inconformada com o que está acontecendo, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Então, para a gente é, ter mais resiliência, a gente precisa é, ficar molinho, como eu digo, e a gente precisa também uh, saber que as pessoas mais resilientes são as pessoas mais, mais... como é isso? São as pessoas que sentem raiva e amor, é, medo e coragem. Então, as pessoas que conseguem... É, viver esses sentimentos paradoxais. Então pode ter um dia que você esteja arrasada, angustiada, mas outro dia está sentindo não, vai dar tudo certo, eu vou construir. Então esse é, é um parâmetro para medir esse grau de resiliência, né? Dani, vamos para as suas considerações ah, finais. Tá. Então como consideração final, eu queria deixar para vocês um, queria falar, recitar para vocês um poema que eu decorei quando eu era pequena, <risos> quando eu estava na, na, na escola, e literatura ainda era muito importante. E é um poema de Camões, que eu tenho pensado muito né, nesses dias. E ele é assim. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a Todo mundo é composto de mudança tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, a saudade. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria e em mim converte o choro em doce campo e afore-se mudar-se a cada dia Outra mudança se faz de maior espanto. Não se muda mais como só ia. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E muito importante, muito profundo. Né? Tá sem som. Vou ter que sair e voltar. Aí. Tá, enquanto isso eu vou aqui agradecendo o pessoal que acompanhou a gente até esse momento. Já vou aqui para as considerações finais aqui, nos agradecimentos finais, quer dizer... É, a Wanda Conte, a Adriana, a Adriana Neves, o Ricardo Souza, agradecer A Julia Sanches, o David Trombelli, Daniel Sonia Aparecida Fardim, o Paulo, a Regina Agradecer os comentários aqui que o pessoal fez De repente eu vou tentar resgatar esse poema que a Daniela acabou aqui de, de recitar para nós Vou colocar aqui na, na, na nossa página, né, para a gente poder revisitar aqui e ver esse poema. É, a, só, só falar uma, uma última, um último comentário da Jaque, que eu consegui ver aqui. Ai, pulou. Da Jaqueline, que fala do café. Eu só ofereço... É, eu só ofereço brindar com café e cerveja no meio da rua, se possível. Que boa conversa, fortalece. a ah, isso daí. Obrigada, Jaque. Ah, obrigada. Ah, o Paulo, de novo, fala o seguinte, parabéns, muito bacana, tratar de vários aspectos nesse momento tão intenso. É verdade, a gente precisa, né? A gente precisa. Sim. Bom, vou, vou terminar aqui. né? Agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora. Lembrando que essa live ela continua depois, assim que a gente desligar aqui, né, encerrar essa live, é, passa uns minutinhos, ela, ela volta, tá? Então você, Daniela, se você quiser, inclusive, compartilhar depois também na sua página, tá? Você, é só entrar lá na nossa fanpage e, e compartilhar, tá bom? Claro. Segunda-feira, tá não esqueçam que tem a nossa roda de conversa do CCV às 19 horas Amanhã a gente vai estar tá finalizando o tema da roda de conversa de segunda-feira, tá? Mas aí é de você ver que eu também coordeno essas rodas por lá, tá? Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora, que, que compartilhou, que curtiu, que participou, que fez as questões, né, que aprofundou aqui o debate, que foi muito bacana, foi muito legal, foi muito importante, né, nesse período tão, tão difícil que a gente tá vivendo, né? É, e os agradecimentos hum. finais aqui para o coletivo de pessoas que me ajudam, que colaboram, que são com conosco, né, na transmissão, que trabalham coletivamente aqui pra, para que essas transmissões a, aconteçam, né, então agradecer a Fabi, agradecer ao Adriano Bueno, agradecer ao Daniel, agradecer a Paula Viana, que cuida das nossas artes, aquela, aquela arte lá que ficou toda bonitinha, lá e a Paula uhum. Viana que faz, agradecer a Regina que convidou você, que fez o convite, é, né, Regina querida. agradecer... E agradecer uhum. as outras pessoas que estão junto comigo também, que é a Wanda Conte, a, Regi, a Sônia Fardinha, a Mariana e outras, Luci enfim, outras pessoas, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui agora, porque eu não anotei, é, que ajudam também sempre a dar ideias para nós. Olha, essa semana faz é, uma live sobre esse assunto, essa semana seria importante. Enfim, é um, é um grupo aí de, de, que coordena, que pensa junto, para que a gente possa, inclusive, ter passar, né? transitar nesse período com um pouco de alívio e com um pouco de conhecimento também e de coletivo, né? como você mesmo disse, né, a gente tem que usar esses novos recursos para poder se inovar nesse momento novo e difícil que a gente está passando. Daniela, isso, desafiador. Desafiador, exatamente. E para mim é. isso é um desafio enorme, mas enfim, estamos aí. Vamos, vamos topar as tarefas, né? Como você mesmo diz, a gente não vai querer morrer né? sem chegar na praia, né? Nós não vamos querer. Não. Então, nós vamos continuar a caminhada. Eu agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade de, de, de participar, né? Você, como uma psicóloga que, a, que trabalha aqui na cidade de Campinas, é, teve uma disposição muito bacana de estar aqui, de conversar conosco. Ó, aí está aí o telefone dela, quem quiser pode entrar em contato, é Daniela Andrade, né? Ela é isso. 19 -8 -2 -8 -2 -8 -42, né? Isso. A gente vai, vai colocar também lá na, nos comentários lá da, da nossa live, tá bom? Tá Obrigadão mesmo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Guida. Foi um prazer. Quando quiser, é eu tô aqui. Tô Beleza. Aqui tá bom. Fica Falou. em casa, gente. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.